Eu sou a Isis, eu sou da Comunicação da Escola de Dados. É, a Amanda já trabalhou para a TV Globo, para o Estadão, para a Piauí, para a BBC. Vai estar aqui com a gente, falando um pouco do panorama do Brasil. né? É, o Nelson está jornalista na publicação, um Magazine Independente em Moçambique. E o Rui, que já está aqui, agradeço muito a participação representou Portugal em 2020 com o um trabalho finalista do Sigma Awards, o maior prêmio de jornalismo de dados mundial. É... Queria falar um pouquinho para vocês sobre a escola, vou colocar uma apresentação aqui. É... É... A gente né, faz cursos, é... nos últimos anos a gente realizou alguns treinamentos presenciais em São Paulo, no Rio, em Salvador e Fortaleza. A gente ia realizar começar o um ciclo de cursos esse ano, mas por conta da pandemia de COVID, a gente teve que suspender, né? E em parceria com o Night Center, a gente também ofereceu treinamento básico de jornalismo de dados, né, por meio de cursos online massivos, numa plataforma que se chama Journalism Courses. E esse ano agora a gente está oferecendo um curso online inédito chamado Dados 360. Voltado mais para iniciantes, né? Com aulas ao vivo e também alguma parte gravada, exercícios e um, vídeos com profissionais experientes. Então, para quem quiser conhecer, tá lá em escoladodados.org/dados360. É, é, a gente organiza um evento que é o Cerveja com Dados desde 2016. São encontros com comunidades de jornalistas e programadores. Então Três ou quatro participantes vão falar sobre o seu trabalho com dados né, em curtas apresentações. A gente já teve mais de 35 encontros em mais de 10 cidades, com quase é, 1.500 participantes. E a gente tem um grupo no Meetup, onde a gente fala das próximas edições que vão acontecer e também, dentro do possível, atualiza sobre as nossas novidades. Uh, nós estamos o CODA-BR, que é uma conferência brasileira de jornalismo de dados e métodos digitais. É o maior encontro atualmente sobre o tema na América Latina. E ele é bastante mão na massa, mas também tem uma parte bastante de debates, né, bem grande. É, e um, é um espaço de troca para quem trabalha com dados. Né? No último ano, a gente organizou em São Paulo, nos dias 23 e 24 de novembro, Fizemos dois workshops de SQL e Python, um pouquinho, é, dois dias antes. E esse ano a gente está prevendo para 6, 7 e 8 de novembro, a próxima edição. A gente ainda não está com o site pronto, mas geralmente ele fica em coda.escoladedados.org. Então, quando a gente tiver alguma informação, é lá que vai ficar. Uh, nós temos o prêmio Claudio Weber Abramo de Dados de Jornalismo. Ele foi criado para incentivar a excelência no uso de dados, né? Uh, ano passado, durante o CODA, foi a primeira vez que a gente é, organizou esse prêmio. Foi realmente muito legal, quatro categorias. Uh, visualização de dados, investigação guiada por dados, uh, dados abertos e... Inovação em Jornalismo de Dados. É muito bacana conhecer os trabalhos que estão rolando, acho que é uma boa oportunidade de a gente reconhecer, assim, o trabalho desses profissionais são incríveis e estão fazendo coisas inovadoras aqui no Brasil. E a gente também tem um programa de membros, né? Que o objetivo é fortalecer a nossa rede de treinadores, a expandir a atuação da, da Escola de Dados ao, ao redor do Brasil, né? E, para isso, a gente está fazendo esse, essa, essa rede de instrutores. Estamos com uma chamada aberta no nosso site. Quem quiser pode entrar lá e dar uma olhada. Qualquer um e qualquer uma pode aplicar. A gente está valorizando a diversidade de gênero, de raça, regional também. Então, para a gente, seria ótimo que todo mundo pudesse participar e dar uma olhadinha. E é isso. E agora eu passo a palavra para a Amanda.